Olá meus amigos e minhas amigas Um forte abraço a todos vocês Olha só gente Estamos aqui arrumando aqui Aqui o nosso cantinho aqui Colocamos a caixa para criar tilápia Está aí devagarinho Colocamos a bomba que nem vocês viram E aqui gente compramos aqui algumas plantinhas Para a gente fazer aqui um teste Vamos aqui plantar alface Vamos plantar pimenta Então você encontra mudinha de bastante coisa Olha só o que eu encontrei aqui Deixa eu mostrar para vocês como é legal então, gente, quem for vendo esse vídeo, já vai se inscrevendo aí. Porque o canal, gente, vai trazer coisa boa logo, logo. Aqui é o canal Rob do Zé. Temos o canal Zé Maria Lima também, que é com construção. Olha só, gente. É isso aí, vamos que vamos. Então aqui, ó. Olha só, gente. Então aqui nós compramos aqui uma baciazinha, de, uma bandejinha de alface aqui, ó. Essas mudinhas aqui já, já vem prontinhas aqui, gente, para quem não conhece. Eles vêm aqui um... aqui um, Acho um, um um cone, né? Onde você vai pegar aqui, ó. Vai só puxar aqui, ó. A mudinha já sai pronta, gente. Então, mudinha de alface pronta. Olha que maravilha, gente. Show de bola, olha. Né? Bem de pertinho. ó. aqui o um monte de raiz que tem aqui, ó. Então, essa mudinha aqui já, já, vem, já vem pronta. Então, fica legal aí, ó. Maravilha, né? Show de bola aí, ó. Show de bola mesmo. E aqui a gente comprou aqui, ó. Aqui, segundo tava lá, é um pé de camomila, gente. Aqui nós temos aqui cebolinha, gente. Aqui. Essa cebolinha aqui, ele, no saquinho aqui, só divide. Aqui nós temos aqui um pé de alecrim. O meu pé de alecrim estava bem grande. Para quem acompanha é o canal Viro, que ele é grandão, só que ele chegou um tempo e ele morreu. Gente, e aqui, ó, nós temos aqui um pé de pimenta. Essa pimenta aqui, gente, isso aqui é malagueta. Essa aqui, gente, a gente já comprou assim, ó. Já comprou ela com florzinha, ó. Já compramos aqui com florzinha, legal. Comprei aqui um pé de boldo também, ó. Aqui, ó, boldo não. Essa aqui é, é, que diz? Esqueci o nome agora, gente. Eu tinha um pé aqui. Daqui a pouco eu lembro. Então a gente vai aqui mostrar aqui. ali temos um pé de cana nascendo ali, ó. Olha esse pé de couve aqui, como tá ficando bonito, gente. Aqui eu, eu troquei o adubo, Show de bola, olha só. Esse aqui é bonito, hein? Esse pé de couve. E aqui, gente, eu plantei aqui no carrinho de mão, plantei coento. A gente. Agora aqui tem muito pé de mastruz, gente, ó. Aqui tem gente que tem canto que chama Eva Santa Maria, né? Aqui tinha um pé aqui de florzinha da minha esposa. Eu coloquei mais terra. E aqui, ó, a gente nasceu um pé de hortelã, gente. Ali tem um presente de, de, de romã. E ali, gente, mais uma vez, quero mostrar pra vocês isso aqui, ó. Eu não me canso de, de, de mostrar isso aqui, ó. Ali um pé de mamueiro. Tá um pouco escuro, gente. Quando você focaliza, o, o, focaliza aqui o, o celular, aí fica um pouco escuro, ó. Então não dá pra ver muito. Assim de noite não dá pra, assim, não dá pra ver muito. Mas show de bola legal, né? Olha aqui gente, para quem gosta de, de flores Olha só que flor bonita aqui ó. Isso aqui é minha esposa que plantou aqui ó, Uma galinha desse pé de, desse pé de flor aqui olha, olha só que lindo aqui ó. Maravilha ó. Então aqui gente, ali tem umas galinhas Aqui temos aqui um pé de romã gente, pequenininho Ele é em vaso, já mostrei uma vez Para quem não viu, ele coloquei no vaso Só que eu acho que a raiz ultrapassou o vaso e pegou no chão Então aqui é muito legal gente Isso aqui, muito bom Aqui é pequenininho gente Aqui estou aguardando aqui um terreno maior. Vamos ver se daqui a claridade para os mamões fica melhor. Olha ó. Não, quando você levanta o celular, ó, você baixa. Quando levanta aqui, pega a claridade lá do céu, ó. ó pegou a claridade do celular, que na, na, o sol está ainda fora. Aí fica, ó, assim, fica escuro, né? Você baixou, vem. Aqui, gente, um pé de é é cidreira Aqui, na, essa, coloquei ali uma, uma caixa ali, gente, para... Captado água da chuva, já tem uma lá embaixo que vem nesse cano de 5 mil litros, vocês já viram e aqui gente, é o registro coloquei o registro da caixa, para quando eu quiser limpar a caixa só abrir o registro, tem um esqueminha só abrir aqui, ó. deixa eu pôr aqui ó, ó. abriu aqui, ó, ó. deixa eu fechar legal né, a água da chuva aqui gente vai ser uma maravilha para mim então é isso aí gente, vamos que vamos vamos aí aproveitar e vamos plantar aqui umas uns pezinhos de de alface Aqui, gente, eu já fiz uma carreirinha de coento, Então, foi aqui assim, então eu vou livrar. Ó, gente, aqui eu não vou usar nem pazinha. Aqui eu vou usar só um cabo de bacola, Olha, É só vir aqui, furou aqui o os, esterco, os tá bem tá bem, bem, macio. Eu vim aqui, ó, simples, simples. Só não afogar muito. Deu aqui um espaço aqui de um palmo, mais ou menos. Então, regula aqui, ó, olha só. Simples, simples, simples, aí, ó. Colocou aqui, olha como é fácil, gente. Então, você pode, depois é só aguar. Não é Simples. Então aqui eu vou colocar mais um aqui com 20 centímetros. Show de bola aí, ó. Aqui é só aguar que a água vai compactar esse estê. Aqui eu vou plantar no finalzinho, porque ela vai aqui para fora. Muito fácil, gente. Aí aqui eu meço mais um palmo, mais ou menos, para quando elas crescer não ficar muito em cima das outras. Certinho, olha só que maravilha. Então aqui assim, ó. Agora que eu venho aqui, aqui eu venho aqui, ó. E aqui, gente. Olha só que show de bola. Então... Zé Maria Lima também é um canal bom, viu? Rob do Zé. É o meu robô que eu faço. O canal Zé Maria Lima é de construção. Mas tem muita gente que está nos dois canais, gente. Então eu agradeço. Vocês que é do canal Zé Maria Lima que tá nesse canal. Show de bola. Se tiver alguma sugestão aí de, de vídeo, a gente aceita. Então aqui eu vou para cá. Vou focalizar, focalizar para cá o, o nosso, a, a nossa câmera. Para vocês verem, ó. Olha só que maravilha, então. É muito fácil, gente. Eu gosto muito de plantação. Aliás, eu gosto do, do, do, do que eu faço. Quando eu vou fazer as coisas, eu faço sempre com muito carinho, gente. Muito amor. Se afundou muito, se você um pouquinho de terra, para não afundar muito. Aqui. Quando eu vou fazer uma coisa, eu gosto de fazer com carinho, porque vai sair legal, né? Porque se a gente fizer as coisas aborrecido, não sai nada legal. Aí você vem aqui e arruma, gente. Essas pedacinhos de madeira podem ficar. Então aqui eu vou cavar aqui, ó. Vou cavar aqui, e vou fazer assim. Vou plantar aqui o pé de pimenta. Vou tirar aqui com muito cuidado aqui, ó. Eu venho aqui e rasgo o saquinho, ó, com bastante cuidado, para não deformar aqui a a terrinha. A terrinha tá envolvida aqui com com aqui com ó, então por aqui, ó. Então vou afundar mais um pouquinho, ó. Afundar mais um pouquinho, então Olha só que legal. Então, olha como é fácil de plantar. Então, eu vou vir aqui. Plantei aqui. Quando eu aguar, essa terra vai compactar. Então, ficou show de bola aqui, viu? Maravilha. Então, aqui agora eu vou plantar, tomar. Ô, oh, plantar o alface. Aqui é fácil. Eu venho aqui e faço assim, ó. Um, dois. Aqui, ó. Então, eu venho aqui, ó. Como, como é simples. Vai sobrar algumas aqui. Depois eu arrumo outro lugarzinho para elas. Tem que ter cuidado para não afogar o olho da, da alface. Então você vai aterrando assim, ó. Quando for aguar, procura aguar com o regador. Nunca com a mangueira, gente. Com a mangueira não, não, é, não é legal não. Com a mangueira você vai estragar aí as suas plantinhas. Então procura com o regador aí, que fica muito bom mesmo. Show de bola essa aqui é a alface crespa, a comum, certo? É que a gente encont en encontra com mais facilidade. Tem a americana, tem a lisa. Olha só que legal aqui, ó. Então, isso aqui é um ajudando os outros, né? Eles fazem assim pra gente. A gente pega, faz isso aqui, ó. Então, show de bola. Sobrou aqui umas aqui. Eu vou arrumar outro lugarzinho para elas. Agora aqui, ó, muito fácil. Aqui eu ainda vou pôr uma torneira, mas aqui é só vir aqui, ó. Abriu aqui, ó, o resisto. Quando chover a caixa vai enchendo. E aqui é maravilha. Vou, levar, li, vou virar aqui a câmera no, novamente. Pra vocês verem, ó. E aqui com o regador, gente, a gente vai de, de levinho aqui, ó. Olha que maravilha aí, ó. Show de bola. Pois então, meus amigos. Ficamos por aqui. Um forte abraço. Se inscreve no canal para ajudar. Compartilhe esses vídeos com parentes amigos. Rede de WhatsApp. Tá bom? Um forte abraço. Fui. Tchau, tchau. Obrigado, hein? Vocês que vão compartilhar, muito obrigado. Valeu. Até o próximo vídeo. Fui. Até, tchau, tchau.